Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a última fantasia do nosso mês da fantasia. Fizemos muitas fantasias e hoje nós vamos estar fazendo a última, que é esta aqui, a fantasia do Peter Pan, com o molde do Príncipe Encantado. Eu vou estar trazendo todas as alterações, os moldes a mais que nós fizemos, ensinando vocês a fazer... E alterando o molde do Príncipe Encantado, transformando no molde do Peter Pan. Fazendo esta fantasia do Peter Pan. Esta é a última fantasia do nosso mês da fantasia. Começamos no dia 10 de janeiro e hoje estamos fazendo a última fantasia. Já fizemos muitas fantasias. Muitas fantasias foram feitas aqui. Olha elas aí, ó. todas estas fantasias tem vídeo aqui no nosso canal todos os links de cada uma está aqui embaixo é só você acessar só você rolar para baixo aí e ver cada uma mas hoje estaremos fazendo esta aqui vamos fazer ela então mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações estamos terminando com o mês da fantasia mas temos muitos outros moldes para fazer. Também peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Vamos lá fazer a nossa fantasia, então. Mas antes, roda a vinheta! Então, gente, estamos aqui. Fantasia do Peter Pan Talhada. Essa fantasia do Peter Pan foi feita com... Um molde da fantasia do príncipe encantado, ok? A gente vai precisar de dois velcro, tá aqui. Agora vamos a modificações. Tá aqui a capa. Como eu cheguei aqui? O que que eu fiz? Tá vendo aqui esse corte, né? Então, tu vai cortar. O que que sai desse corte? O tecido ele tá assim desse corte tu vai dobrar a peça, ele é dobrado, né? Dobra. Desse corte vai te sair um pedacinho assim. Quando tu cortar aqui, tu cortou aqui, sempre sai um pedacinho aqui, assim, né? Tu vai pegar esse triângulo e vai colocar aqui. Até fiz uma marcação ali, mas ficou menor. era para você ver, para vocês verem. Você vai colocar isso aqui. E aqui em cima, você vai cortar esse triângulo ali. E daí, vai dar isso aqui. Ó. Deu pra entender? Eu tirei esse pedacinho daqui, que saiu daqui. Esse pedacinho que saiu daqui, eu fiz a minha medida no meu molde pra mim tirar Aqui. E fazer com isso essas vincas aqui, ok? Esses pedacinhos que sobram aqui, depois você guarda pra fazer as pedras da sininho, né? Assim não vai nada fora. E o que sobrar ainda você guarda. Vai lá no canal da Ana, Artes com Amor, que ela ensina a fazer um monte de lacinho. Então, vai lá, é super legal o canal dela. Vai lá, aprende a fazer os lacinhos com os pedacinhos de cetim que sobrar. É cetim, tá, gente? Então... Você vai talhar duas vezes desse jeito que eu expliquei pra vocês. No cetim, se você quiser fazer o forro do outro, do outro material, você pode fazer, tá? Duas vezes no cetim, ok? Esse é o corpo com o forro do príncipe encantado. Agora, o cinto. Nós vamos pegar o cinto do príncipe e vamos colocar ele aqui, dobrado. E aqui, vamos dobrar ele mais uma vez, deu certinho aqui, você tem o cinto, ok? Você tem o cinto, duas vezes, tá? Dobrada. Aqui, é a, o, do, o da coroa, né? Filete da coroa, você vai talhar duas vezes dobrada, tá? Por que duas vezes? Porque nós vamos colocar no pescoço e ao redor do chapéuzinho, tá? Duas vezes dobrado, tá? O chapéu. Já que nós estamos falando do chapéu, você vai talhar um triângulo assim pro chapéu. Um triângulo de... A boca do triângulo tem 18 por... 14 18 18 por 14. Aqui é o tecido, duas vezes tecido de cama, tecido do manequim. Se você não tivesse tecido aqui, você pode estar tá fazendo com EVA, aquele EVA bem grosso. Você pode estar tá fazendo com EVA, fica bem firme, tá? O A asa da sininho também. E no cetim, duas vezes também, mesmo tamanho, ok. É um triângulo. Esse é o chapéu. Para fazer a faca, mesmo tecido da cama, né? Também é um triângulo, mais ou menos, de 7 por 5, tá? 7 por 5. Esse aqui é o que vai. Aqui para fazer a, a o cabo da faca. Dois quadradinhos. Esse aqui você vai cortar dois também, tá? Dois quadradinhos, tá? Dois retângulos, na verdade, né? De cinco... Por quatro. Cinco por quatro. Cinco por quatro. Dois, tá? E esse aqui, ó. Depois tu vai dobrar assim. Eu usei... A... Ah, Corino, tá, é uma tira com 18. Tá, uma tira com 18 por 4: 18 aqui e 4 aqui. Depois, tu vai dobrar assim, tá? Então, esse aqui é para fazer a faca, a pena do chapéu, a pena vermelha. É um pedacinho, um pedacinho de tecido. Eu usei aqui o que eu tinha aqui que é aquele oxfone mesmo, e o mesmo negócio da cama, o mesmo tecido da cama, que eu uso, Deixa eu ver. ó, é 5 por 4, 5 por 4, que depois vai a costura, a gente tem que virar, né, então é um pedacinho de tecido, então, essa foi as modificações, os moldes a mais que eu fiz foi a pena, a faca, né, que tem esse branco aqui, e... Pena, a faca e o chapéu Esses foram os moldes a mais que eu fiz para o Peter Pan O resto eu usei tudo um molde que eu fiz um molde do Príncipe Encantado Esses moldes que eu fiz a mais é fácil de você fazer chapéu é um triângulo, né? É um triângulo com 18 aqui 14 aqui A faca é um triângulo é dois triângulos também O cabo da faca é dois quadrados E uma tira E a pena Que é só um pedacinho assim Só para dar um charmezinho no chapéu Então isso é o que a gente vai precisar Para fazer O nosso Peter Pan e dois velhos É isso Vamos lá para costura então Fazer o nosso Peter Pan Então estamos aqui Vamos começar com a pena. Vamos. Pega as duas partes vermelhas, coloca em cima da, da branca e faz a costura. Corta o biquinho e vira. Ajuda do pincel. E virado, nós vamos prespontar, passar um presponto ao redor. Tá aqui pronto a pena. Agora, reserva. Vamos fazer a faca. Triângulo também, para fazer a ponta da faca. E passa uma costura. Agora vira. Com a ajuda do pincel. Cabo do pincel. Fica tá aqui virado. Agora nós vamos colocar manta acrílica. Um pouquinho de manta acrílica. Para dar um alto relevo. Aqui Reserva também Vamos pegar o quadrado Que é o cabo O cabo da faca Os dois quadrados Direito com direito Vamos passar uma costura Aqui por tudo Só deixar embaixo aberto pra gente virar Ok? Eu usei courino aqui Pro cabo da faca, tá A gente? Se você não tiver corina, você pode usar tecido normal, oxpor, tricoline, tecido normal, preto ou marrom. Corta as pontinhas. Marrom a gente já vai fazer o cinto, então melhor é usar o preto para dar uma visual, para ficar bem visível, né? Usa o pincel para ajudar a virar. Virado a gente vai colocar um pouco de manta acrílica também dentro, ok? Colocar um pouquinho de manta acrílica. Reserva também. Agora vamos pegar a outra parte. E tu corta no, no meio aqui. Não quiser cortar, não precisa, mas eu achei. Você dobra no meio e faz um pique. Pega uma das partes, coloca a faca bem no meio, a ponta da faca, e coloca a outra parte em cima. E vamos costurar. Deixar só essa partezinha ali sem costura para virar e depois colocar o cabo. Então tá aqui, agora vamos virar Aqui tá virado Vou pegar o pincel pra virar bem, pra arrumar bem os, os cantinhos Agora vamos colocar manta acrílica também ou plumante como você chama aí no, na tua cidade, na tua região. Joga pro lado essas plumantes, tá? Para deixar ali um meio livre para colocar o cabo. Aí ficou assim. Agora a gente vai colocar o cabo. Dobra a parte que está sem costura para dentro. dar um acabamento melhor e coloco o cabo é fácil de fazer e fica bonito um charmezinho pra peça, né? Ajeita bem. Ficou assim. Agora a gente vai passar uma costura para segurar. Pronto. Tá pronta a faca também. Nossa faca e é a nossa pena estão prontas. Agora vamos pegar o chapéu. as duas partes do EVA ou da, que nem, como eu estou usando a parte, o material do manequim da cama, aquele material que é usado para colocar forro de colchão, fazer forro de colchão, coloca as duas partes da, desse material embaixo e as duas partes do chapéu em cima, ajeita bem. Depois dele arrumado, é bom colocar um. Um alfinete, porque o, o cetim, ele anda muito, né? É capaz ele sair do lugar e você. E a peça ficar falhada. Aqui o certo era já colocar a pena, tá, pessoal? Eu esqueci. Depois eu tive que descosturar e, e colocar a pena ali. O certo era colocar a pena. Junto, Já centralizar a pena e colocar a pena Aí corta os biquinhos Aí eu esqueci e Depois tava aqui Nessa etapa eu percebi Aí fui obrigada a abrir ali a costura e colocar a pena Mas você quando for costurar aqui Você já coloca essa pena aqui Tá? Pra não precisar descosturar e fazer como eu fiz aqui Aí corta os biquinhos tudo que tiver e vira o chapéu, ajeita bem, ficou assim. Agora vamos passar uma costura aqui de fora a fora para segurar o cetim ali na manta acrílica ou na no EVA Vou passar uma, uma costura aqui ficou assim a gente corta o excesso, a rebarba que fica ali e ficou assim. Agora a gente vai pegar o filete. Vamos fazer os filetes de amarração. Dobra uma vez, outra vez. E dobra no meio. É só passar uma costura de fora a fora Essa técnica do chapeuzinho aqui é Gente, vocês podem usar pra fazer Chapeuzinho de palhaço Aquele chapeuzinho de natal Aquele gorrozinho de natal Fica ótimo Que daí fica preso na orelha do cachorrinho Ele não tira, tá? Essa técnica do do filete para prender na orelha é ótima para tudo que é chapéuzinho. Para coroa, para o chapéu do Peter Pan, para o chapéu de Natal, para o chapéu de Palhacinho. Então, tá feito aqui o nosso filete. Aqui você vai medir 20, o grande, e 10, o pequeno. Lembra? Aquele mesmo esquema da coroa. 20 o grande e 10 o pequeno. Você vai talhar dois grandes e dois pequenos. Vai dar certinho. Aí, aqui, você vai fazer uma medição. Você vai dobrar o chapéu aqui no meio. Vai achar o meio. Você pode me, Você pode estar tá marcando com as canetas que sai com o ferro, tá? Você achou o meio, você coloca três de um lado, três do outro. Você quer seis aqui, lembra? Que é seis. Então, é três de um lado, três do outro. Aqui você faz a marcaçãozinha. Eu vinquei com a unha, né? Aí você já sabe onde você quer os, os teus filetes. Aí aqui desse lado é o filete grande. Passa uma costura. Pregou o filete grande. Agora você... Mede de novo ali para ter certeza. Se você fez a marcação, não precisa nem medir. Eu, porque não, não fiz a marcação. Eu quero seis. Vou até ali onde deu seis e prego o filete pequeno. E tá aqui. Agora, daqui, a altura. A altura daqui aqui. Eu meço seis. 6 pego o filete pequeno e coloco prego onde deu 6 aqui no filete grande. e tá aqui. Agora aqui ficou mais mais fácil, aqui ficou fácil daí. Depois de feito um lado, fica bem mais fácil. Você vai pegar o flete grande e vai colocar aonde tá o flete grande. Do lado onde tá o flete grande. Na altura ali. É só pregar. Filete pequeno, aonde tá o filete pequeno. Aqui você já tem o espaçamento da orelha. Agora, a altura da orelha, onde tá a altura da orelha do outro lado ali. Não precisa nem medir com a fita, já vai tá. Já tá medido uma vez. É só seguir. Mesma medição do outro E ficou assim Aqui embaixo você pega um isqueiro ou uma vela e dá uma queimadinha ali que ele não desfia Não precisa nem dar acabamento Agora a gente vai passar o filete ao redor do chapéu Aqui, ó, ó. Ok? Passar todo ao redor do chapéu para dar aquele acabamento Show de bola Então dobra o filete uma vez, coloca o chapéu ali E daí dobra mais uma vez e dobra pra dentro Ok? Ó, vou fazer de novo Dobrou uma vez dobra outra vez e dobra para dentro e daí é só ir pregando não tem segredo é lógico tem os aparelhos para fazer isso aqui mas como eu já expliquei pra vocês eu gosto de mostrar como dá para fazer sem aparelho como você pode estar tá fazendo as roupas pets sem ter um maquinário industrial eu tenho os aparelhos ali mas eu nunca vou usar os aparelhos para fazer o vídeo porque eu quero que você que tem uma máquina doméstica você que não tem condição de comprar uma máquina industrial ou aparelhagem industrial faça as peças da animania pet molde venda consiga fazer o teu dinheirinho e depois consiga comprar as máquinas industrial que são ótimas são bom para produção mas que você comece com o que você tem. Aqui você corta e dobra para dentro para dar um acabamento, tá? Dobra ali para dentro, arruma bem aqui e finaliza o chapéuzinho do Peter Pan. Estamos com a faca pronto, a pena já está no chapéu e agora tá aqui o chapéu finalizado com a pena embutida com os os filetes do pescoço já tudo feito. Agora, vamos fazer o cinto. Lembra que o cinto é cortado, dobrado ali, que ele dê duas vezes o molde. Ok? Então, vamos fazer o cinto. Passar uma costura toda ao redor do cinto, fechando ele todo. Pode fechar ele todo. Agora nós vamos usar a mesma técnica do dos laços. Das gravatas Vamos cortar aqui E virar Virado Tá aqui o nosso cinto Vamos pegar a peça agora Lembra que eu cortei aqui É o molde do príncipe encantado Que nós fizemos O um molde do Peter Pan é, a, é o forro do Príncipe Encantado, ok? Com o forro do Príncipe Encantado nós fizemos o molde do Peter Pan. Então, agora vamos pegar o tecido principal. E centralizar o cinto com a parte furada para baixo, para não aparecer. Vai centralizar e passar uma costura de fora a fora, Ok? colocamos um alfinete também para prender. É cetim, lembrando, nós estamos trabalhando com cetim. Aqui você coloca a faca aonde você achar melhor, tá? Eu achei melhor colocar nem no meio, nem do lado, mas entre uma parte e outra assim, para ficar aparecendo. OK? Aí vocês, vocês colocam aonde, aonde vocês achar melhor. Aí aqui já passa com o pezinho da máquina em cima da faca, da lâmina da faca. E continua pregando o cinto. Aqui você dá um ponto... Pode dar um ponto em cima também, na no cabo da faca, só que aqui eu não dei, eu dei depois, tá? Se você ver que não precisa, não é necessário. Então, ficou assim. Agora, você pega a outra parte, o forro, né? Você pega a outra parte, arruma bem e vamos pregar uma parte na outra. Vamos pregar. Vamos pregar tudo, só vamos deixar aqui, ó. Só aqui pra gente virar, tá? Daqui aqui pra nós virar. O resto a gente passa a costura. Bora lá, então. Cuidando com cada cada curvatura, cada cada curva que tem você faz, tá certinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo para para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Curta o nosso vídeo, tá? Curta muito o nosso vídeo. E se você não nos segue nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Eu também tenho meu Facebook particular. E eu ficarei muito feliz em te encontrar por lá. Temos o nosso grupo público. Esse você não paga nada para entrar. Porém, o um molde fica disponível uma semana. Você tem que baixar logo. Assim que ele é postular, você baixa o molde. Os moldes do nosso canal geralmente vão um tamanho para o grupo público, mas um tamanho só e, fico, e com tempo limitado para ser retirado, ok? E temos o nosso grupo online, onde nesse grupo vai o molde com todos os tamanhos graduados, ok? Uma vez por mês eu posto um molde com todos os tamanhos graduados, mais os moldes bônus. Esse grupo online funciona da seguinte maneira, você paga 35. Reais a inscrição e depois, nos meses próximos, você paga 15 reais, todo mês, 15 reais, ok? Primeiro mês 35, depois todo mês, 15 reais. Aqui nós já fechamos tudo, deixamos aquela parte para virar. Agora, nós vamos cortar os biquinhos de todas essas partes aqui, para depois ficar fácil para espontar e a peça ficar mais bonita. E aqui, a gente vai dar um pique, vai cortar até ali, cuidando para não cortar a linha, toda toda a peça tá cuidando para não cortar a linha vai dando um pique principalmente aonde tem curvatura onde tem esses biquinhos vocês cortam para a peça ficar lisinha ficar retinha e ficar fácil de você prespontar ok como eu tava falando nosso grupo online então é disponibilizado todo mês um modelo todo graduado e você paga 35 reais a primeira parcela, quando você entra, e depois todo mês 15 reais, somente 15 reais. E todo mês você tem um modelo todo, com todos os tamanhos da nossa tabela, e são muitos tamanhos. E mais os molde bônus, que eu disponibilizo muito molde bônus, ok? Aqui nós vamos prespontar a peça toda e aproveitar e fechar aquele buraco que ficou aberto para nós virar a peça. O nosso grupo online tem o Facebook, o grupo no Facebook, onde ficam os arquivos. Tô, tudo lá, uma vez por mês que eu disponibilizo e eles não são retirados. A não ser quando o drive do Facebook encher, eu sou obrigada a tirar os mais antigos para postar os mais novos. Mas, ok? Os moldes ficam lá disponível para você baixar. Você entrando, pagando R$ 35,00, você já pode baixar mais de 12 modelos. Todo graduado. Aqui você faz o ponta é certinho, vai até ali. Volta certinho, faz toda a curvatura, tá gente? para ficar bonita a peça. E no nosso grupo online ainda temos o WhatsApp. Caso você não consiga baixar os moldes pela plataforma do Facebook, eu me disponibilizo a estar enviando para você no teu WhatsApp. E no nosso grupo de WhatsApp, toda vez que é disponibilizado o molde no arquivo do facebook eu também disponibilizo no grupo do whatsapp porque tem muitas pessoas que não têm habilidade na plataforma do facebook ok e dou todo o apoio nas montagens das peças tem os vídeos e se não tem vídeo eu tiro foto eu faço o vídeo para pessoa que eu mando o whatsapp da pessoa e tem todo o apoio. Temos as nossas administradoras que me ajudam muito, que é a Débora, a Ligia e a Marli. Então, sempre tem uma online, sempre tem uma para tirar uma dúvida. Então, aqui a gente vai dar um pontinho para segurar a faca. E ficou assim a nossa peça. Agora nós vamos pregar os véus. Esse é o nosso último molde do mês da fantasia. Peter Pan feito com o um molde do Príncipe Encantado. Compartilhe o nosso vídeo. Divulgue, ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, assim mais pessoas ficarão sabendo da nossa existência E a gente vai ter mais ânimo, mais vontade, mais disponibilidade de estar gravando os vídeos para vocês Trazendo novas técnicas, novos modelos, criando novos modelitos Então não custa nada, né gente? Compartilhe aí não esqueça também de curtir os nossos vídeos. Curtam muito os nossos vídeos. E a nossa peça está terminada. ficou assim. O nosso Peter Pan feito com o um molde da fantasia do príncipe encantado. Esse foi o nosso último molde do Mês da Fantasia. Estamos fechando o Mês da Fantasia. Nosso último molde, a Fantasia do Peter Pan, com o um molde do Príncipe Encantado. Olha como ficou o chapéuzinho, aqui você amarra. E eu agradeço a todos que participaram do Mês da Fantasia. Agradeço primeiramente a Deus né, por ter nos dado uh, uh, criatividade, ter nos dado saúde, ter nos dado disponibilidade para a gente estar tá trazendo para vocês as nossas fantasias, mostrando para vocês, criando novos moldes. Também agradeço imensamente as meninas do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo público que está terminando esse mês. Meninas, vocês foram demais. Obrigada mesmo. Grécia, Adriane, Cida, Nilda, Marli, Lígia, Débora. Enfim, todas vocês foram demais. Eu amei a cada um modelito que vocês fizeram. E, gente, foi uma benção esse mês. Eu agradeço muito, muito pela vida de vocês. Então, gente, essa, esse foi o nosso vídeo. Essas fantasias que eu estou mostrando aqui para vocês, todas elas têm vídeo aqui no canal. Foram os vídeos, foram as fantasias que foram feitas no nosso canal, no mês da fantasia. No decorrer, desde o dia 10 de janeiro até hoje, foram feitas todas essas fantasias. E todas elas têm vídeo aqui no nosso canal. Estão aqui embaixo o link de todas elas. Olha só, uma mais linda que a outra. Enfim, gente, eu agradeço a todos vocês pela colaboração, eu agradeço ao grupo pela colaboração, pela dedicação e agradeço a Deus. E o nosso vídeo foi esse, o vídeo de hoje foi esse, com esse vídeo eu fecho um mês da fantasia, agradecendo a todos e convidando a vocês a curtir, compartilhar, e se não é inscrito no nosso canal se inscreva e nos siga também nas nossas redes sociais eu também tenho meu facebook particular é Sheila Ferreira Animania. eu ficarei muito feliz em encontrar vocês por lá ok e também gente ative o sininho pois está acabando o mês da fantasia mas tem muitos outros vídeos vindo por aí tem a tem a mochila, tem as camas, tem muitos e muitos outros vídeos vindo por aí. Então, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações, ok? E assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E por hoje é só, pessoal. Agradeço a todo mundo e até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, Tchau, tchau.